Porque contra o Cut, cê sabe você fica offline. Você toma Shelby contra mim, cê só toma as punchline. Ei. Pode falar meu mano que de você o Cut mata, eu não morro. Ei. Você é o Shelby, eu sou o John Wick. Não devia ter mexido com o meu cachorro. Ei. Agora eu vou tomar tá uma vila. Sinceramente meu mano, cê sabe que você não manda bem em cima dessa batida. Ei. Nunca, nunca ouviu Legião Urbana, por isso meu mano que eu sou Andarilho. Filhos que não entenderam seus pais. Pais que nunca entenderam seus filhos. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5. Top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal, hein, HD, rapaziada? Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Legião é um, urbana, rilha russa, mas batalha comigo não é Renato, é roleta russa. Integral, oh. cê tá fudido, eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Oh. Nessa batida, roleta que se conhece é do Pondi e companhia várias e apostas, eles apostaram em mim. É um bom dia e companhia. Hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. É. É. Pra mim, você tá na mesma Station. E hoje você não vai ganhar seu Playstation.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 antes de você, porque você não tem nem o que falar, meu parceiro, você só consegue ganhar lá e nunca mais ganhou depois que nós colou por lá, então, só pra te lembrar, pega seus nove títulos, enfia dele. você não é o um cigarro e mesmo assim nós já te traga, você tenta rimar intercalado, faz trocadilho e estraga, meu parceiro, você não vale o baseado e nem a baga, não sou o Hulk, mas tô incrível e o Hulk esmaga, Aí, comédia agora, sai fudido, porque não adianta nada, pode puxar nos quadrinhos, enquanto você vive uma história dentro da HQ, sou herói das ruas, depois de Cristo, beijo, depois de você e não é DC, muito menos a Marvel porque meu verso é flexível, sua mente que é maleável como MC você é imprestável desprezível, inútil e inutilizável oh! <risos> Sinceramente, mó papão, cê acha que ganha Pra mim você é um vacilão, comigo tu tá sendo arruma não, herói das ruas, vivo o suficiente pra cê se tornar vilão. Oh, Violo oh, somente oh, mente, cê incompetente, quer ganhar mim rimas boas, competente, até porque cê não tem qualidade, na Hebe você dá selinha, o rim é um selo de qualidade. Oh, Ei, eu falo sério, seu primeiro encontro com a Hebe vai ser no necrotério, oh, é por isso que eu Tremo, cê queria rima na hora, agora tá tendo Cê sabe que pra fazer rima eu me arrisco Eu não vou na sua bag, na sua bag, otário, só vai meu disco Uou! Rima antiga, tipos da secas Quer dar selinho na app depois não reclama Se a lilith te deixa careca é. Sabe muito bem meu mano, esse aqui é que é parada Pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada Uou! Rima antiga não! De oportunista. Se eu dar o um selinho na Eb é porque eu fui lá no programa Fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista <bottles> Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico Porque você parceiro vai morrer de um jeito estético Pra, pra mim <ócratas> você só fala merda Seu crânio não uso com a colher Então só porque eu sou artista Eu posso trair minha mulher Quem não é da antes dos <ménian> anos <anus bloom>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 deu pra ver que você vai perder, pois tremeu na base expondo somente fácil mano, tipo um kamikaze tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base, veio curto cursinho pronto eu abalei ele inteiro com só uma frase é que você já fica pra trás porque você não é forte, tô ligado parceiro, o que conta o prado, cê tá de frente com a morte, eu te banco, com facilidade porque eu não tenho suporte conheci o gatilho mais rápido do oeste, eu sou o pente mais cheio da norte não sei como cê passar então toma, eu não falei de uma das Cobra. Eu nem quero interpretar o que você fala Você toma na cara então a mão de obra, parceiro, você já acaba Eu construí um apartamento na sua mente, o que, que você fala? Oh! Mata! Se você quiser mano eu demonstro, faço rap, vou além Você sabe mesmo mano, que eu demonstro, faço rap, cê não tem É por isso que cê tá com encosto, e quando eu te amassei Lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Fala pra mim, cê falou que tem zona de conforto Mas acho que é o contrário nem é assim, é você que tá no ponto morto Acho que o Prado fala, se revela, ele bota peito, aquele é a favela Mas fora da aldeia cê não arruma nada porque você não tem panela é. Sempre é assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo Aí Prado eu vou te amassar, e quem vai interpretar? é o povo Você falou que abalou com uma frase Pelo contrário, eu sou MC Nel. Hoje o Prado não tá de boné Mas pelo visto o Prado tá muito chapéu tá... Oh! É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro Faço meu rap, cê sabe, meu mano Que esse é o estilo brasileiro Eu posso ter começado um em último Mas eu vou chegar em primeiro oh! Prepotência não vai ter o terceiro o feitiço virando contra o feiticeiro 3, oh! 2,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 Tô correndo e não tô te vendo por todos os cantos da cidade Se é atividade paranormal, pra mim é anormal, não tá em atividade Já que cê citou filme de terror, mano hoje eu tenho mais munição A sua morte já tava previsto, o filme da sua vida é igual premonição oh! Deixa o tempo fora do tatame, eu sou peso pesado. Você tá ligado? Eu não fumo o E, meu mano, eu prefiro o Calton. Você fala até do Eight Miley. realmente esse filme é pesado. Só que no final do filme do Eminem não tinha um gordinho folgado. Você sabe, você sabe, você sabe, meu, seu moleque, você sabe que eu vou te bater. Você sabe que encontrar o prado na batalha não tem bom de você correr. Hã? Tá ligado que agora eu faço RAP, o maior campeão virou a maior chacota, acabei de tomar só aí de você. você tá Tá ligado que o prado te quebra E agora cê ficou no chão Cê não tá preparado pra essa guerra O tubarão perdeu na primeira Então passei na jogada Mais um 2x0 O rei dessa temporada Eu não oh! faço por views Cê prefere o oh! caldo de espanco aqui Ou em Beverly Hills eu improvisação, tava falando até do seu cigarro, espera ele fazer com as no seu pulmão ah! Cê tá ligado que eu vou avante, quando ele fazer com as no seu pulmão, não vai botar a culpa no cante ah! Sabe muito bem que eu faço um frio. por isso que eu tive que te admitir Claro que eu faço com as seguinhas. hoje eu mato prado prato e vocês morrem de rir ah! Em toda risada, seu idiota. Você falou mesmo que o cante veio virar chacota? Claro que não, Você sabe que eu faço improvisado. Antes eu tava apanhando, hoje eu tô treinando e bem preparado. Oh!